Boa noite pessoal, eu sou o Dark Gamer, seja bem vindo Dark Darkteno. Então, hoje trago mais um vídeo da Jet A Jet foi apresentada no último vídeo que eu fiz e hoje trago mais uma build dela. Então, a Jet pode ser conseguida no Dojo e no mercado. Então veja aqui como são os procedimentos de conseguir a Jet no Dojo e no mercado. Então pessoal, como vocês viram, a Jet você pode conseguir, conseguir dessas duas formas. Então agora vou -vos apresentar a nova build que eu tenho para ela. Então, esta build é uma build diferente, apesar de ter um modo que estava nos outros, ok? Então vamos só conhecer aqui as builds. Os mods, quer dizer. Então o primeiro modo temos o Defeld Spine Dragon, o Berserker, temos o Perser Point, uh, este modo convém ao upado, ok? Muito pad mesmo, até o máximo. Posso extrair mais uh, damage. Temos o. Relent Combination Organ Sharker True Steel Rage convém também ter o Prime desse modo aqui pessoal, porque é muito importante para esta build do Prime do Rage, ok? Não esqueçam o e Blood e Blood Count, Blood Count, é o meu maluco, ok pessoal? Esta build também, pessoal, consegue extrair dano vermelho e dano laranja. Sem mais demora, pessoal, eu vou vos apresentar esta build no campo de batalha usando a nossa amiga Jet Gusser no campo de batalha. Então, não se esqueçam, pessoal, deixa aquele gosto para ajudar o canal.